Vamos neste vídeo dar início ao estudo das Theme Functions. As Theme Functions são tal qual os, as Pre-Processed Functions, uh, hooks, mas uh, são o ligeiramente diferentes. Também eles são registados na template PHP, mas uh, em vez de atuarem uh, como um todo, no caso do hook HTML, Page, Block, Region, Node, o que nós temos com as Theme Functions são Uh, o controle e a manipulação de componentes individualizados. Temos aqui a lista das theme functions inscritas no sistema de theming Drupal uh, e uh, atentando uh, nestas theme functions, uh, verificamos uh, ver um padrão. Uh, elas começam sempre por theme, underscore e o nome do componente, ou hook, Neste caso, theme underscore breadcrumb. Significa que vamos controlar o output, o markup, relacionado com o breadcrumb trail. Portanto, o path do breadcrumb. Para theme underscore button, vamos controlar o elemento button nas, na, na nossa instalação, de uma maneira genérica, mexendo apenas neste componente. Checkbox e por aí fora. Portanto, são inúmeros os, as theme functions disponíveis para utilizar e é um método alternativo de override em que controlamos também o markup e o output. Uh, para percebermos uh, o que é uma Theme Function a funcionar em pleno, eu proponho que visitemos Bartik uh, e tal como eu dizia, estas Theme Functions uh, estão inscritas no ficheiro Template PHP que guarda toda a lógica um, PHP, por assim dizer, uh, do, uh, do, do nosso projeto relacionado com o tema. Nós temos uh, na parte superior toda uma série de funções que já analisamos, são todas do tipo pre-process ou process, são também hooks inscritos nesta uh, template, e as duas últimas são do tipo theme functions. Nós podemos uh, identificá-las aqui, portanto, o um menu tree, é o primeiro componente a ser manipulado, aqui ao nível da Bartique E depois temos o, a utilização da theme function field, a theme field, neste caso aplicada ao type field taxonomy term reference. Significa que nós neste momento estamos a ver dois casos práticos de aplicação de theme function em que substituímos o theme pelo nome de máquina do nosso tema e uh, colocamos o componente que queremos manipular, ou seja, o UG, e temos para isso a lista disponível na API do Drupal. Também podemos uh, logicamente fazer pesquisa e basta colocarmos theme, underscore, para termos a lista das possibilidades, desde form, file, date, mark, link, os links, portanto são, são, são aspectos diferentes, a table, etc, etc, etc. Temos esta lista, temos também links para vermos os uh, pormenores. E o que é que faz uma theme function? Nós já temos aqui a descrição e reparem que todas elas... Uh, devolvem um HTML diferente, portanto controlado, manipulado por nós, quando chamamos essa Team Function. E um aspecto uh, que devemos ter uh, em conta uh, em relação às Team Functions é que elas têm de estar registadas. Significa que eu só posso utilizar as que estão aqui listadas ou caso queira manipular um componente que não esteja aqui listado e previsto pelo sistema de theming, devo inicialmente fazer a inscrição via o que theme. Este o que theme é uma operação prévia para eu poder inscrever esse componente na lista das theme functions e depois o passo seguinte, sim, aí já posso chamar o theme underscore e o nome, o nome do meu componente. Tenho aqui mais pormenores para o theme, uh, outros uh, elementos relacionados com, com o theme, que é a theme function. E uh, nós passávamos já para um caso prático uh, relacionado com o core. E vamos observar o que é que se passa em termos de theme, ou uh, o theme melhor, e o theme field porque nós anteriormente constatamos que os fields no Drupal não estão a ser renderizados nem controlados via template, mas via theme function. E é precisamente, precisamente este theme field que está a controlar o output. Vamos ver como é que isso se sucede. Vamos, estamos na, na template do Bartik, hum, como estão a ver, controla sempre o output, o que nos interessa é sempre o, o valor devolvido e geralmente o que fazemos é adicionar novas classes eh, CSS, variáveis, eh, novas tags, eh, HTML e eh, conseguir o output que pretendemos. Mas vamos então visitar o nosso Field Model que, que se encontra se quiserem consultar este exemplo de implementação de Theme Function associado ao field, ao componente field, devem ir à raiz do vosso projeto, aos models a field e abram o fecheiro field.model e vamos ver como aí é registada esta Theme Function e como é trabalhado o output, que depois podemos fazer override via template ou via uh, theme function Estamos no, no, no ficheiro field.module e um, se atentarmos neste ficheiro ele é extremamente longo tem uma área imensamente interessante sobre um, os cubos o conteúdo e as funcionalidades de cada um dos elementos relacionados com o fio, porque existe mesmo especificamente a fio da API que permite uma série de operações. Mas se nós clicarmos, se clicarmos ou se navegarmos na estrutura, vamos encontrar a implementação do look Theme. E uh, este, esta implementação do Ctheme é sempre muito simples, é um return, neste caso, do Array, do Field, que por si é também um Array, uh, que vai renderizar o Element. E tá, está também uh, prevista a situação do uh, Multiple Field. Uh, aqui não são dados detalhes de, de, de Output, simplesmente é uh, o registro, do uh, Field enquanto Theme Function no sistema de Drupal. Significa que, a partir do momento que o Core uh, inscreveu este uh, componente Field no, uh, via hook Theme, nós podemos utilizar a Theme Function uh, Theme underscore Field naturalmente e modificar o Output. Qual é o Output por defeito? Vamos ter que descer bastante, ele encontra-se neste ficheiro mas mais à frente. E na linha 1168 temos então aqui o Output. Como veem já está a ser utilizada a Function, ela foi inscrita acima via o theme e uh, neste momento já está uh, aqui a funcionar e vai preparar, está a preparar um Output. E, e temos duas, três secções de, de, relacionadas com output, uma para a área de level, outra para a renderização dos itens, e aqui temos os dois níveis de, de divs, e aqui o nível topo de div, que é o nível de, do item propriamente renderizado e depois o return output. Significa que se nós colocarmos, utilizarmos este código e, e, e usarmos este, este theme field ou theme field e especificamente um field, vamos modificar este output editando, uh, alterando uh, o que aqui está inscrito utilizando a theme function. E vamos fazer isso em relação Uh, outros componentes do pal não só em relação ao field e verão como é também um método bastante prático, eficiente e que toma prioridade em relação uh, ao sistema de override template